que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador Eu vos digo Este último voltou para casa justificado O outro não Pois quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado Palavra da salvação E assim que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, como é grande a alegria de receber a tantos que fizeram uma experiência mais intensa ainda com Deus ao longo desses três dias. E junto de vocês, os familiares, amigos que vieram de outras cidades como Sul, Bernardino de Campos, Espírito Santo do Turvo, sem falar naqueles que participam em outras paróquias aqui da nossa cidade de Santa Cruz. Vocês tiveram a oportunidade de fazer um encontro com Deus. E é um encontro que desemboca também na relação com outras pessoas que compõem a rede da vida de vocês toda oração sempre está ligada à realidade na qual nós vivemos nos dirigimos a Deus nos encontramos com ele isso também alcança aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida hoje a palavra de Deus muito mais do que dizer para nós da importância de nós rezarmos sempre com perseverança, vai nos chamar a atenção para a necessidade de rezarmos com humildade. E aquele que é humilde também é sincero. Hoje, a primeira leitura afirma que Deus escuta a súplica do humilde, e esta oração atravessa o céu. Porque Deus se deixa tocar por aqueles que se dirigem a Ele com humildade. Já aquele que está cheio de si mesmo, aquele que se apresenta de Deus com orgulho, a sua oração não passa do teto. Justamente porque ela é incapaz de voltar-se para Deus. É uma oração muito intimista, é uma oração até egocêntrica. A oração verdadeira é aquela de quem reconhece que Deus é o nosso tudo. E nós vamos ver que São Paulo é aquele que reza, tanto nos momentos felizes, e ele rende graças ao Senhor, quanto nos momentos mais difíceis da sua vida. E ainda que ele tenha experimentado o abandono de muitas pessoas, hoje ele vai dizer na prisão que o Senhor esteve sempre ao seu lado. O Senhor lhe deu forças. E esta oração deve estar presente na nossa vida também. Senhor, eu sei que o Senhor está ao meu lado. Eu sei que a força vem de Ti. Ele diz isso com tanta verdade, a ponto de concluir que quando ele se sente fraco, é aí que ele é forte. Por quê? Porque quando ele está esvaziado de si mesmo, é Deus quem age, é Deus quem fala e ele até mesmo vai hoje nos dizer que o Senhor permitiu que a mensagem chegasse muito longe, ele falou assim, o Senhor me deu forças, de maneira que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, ouvida por todas as nações, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês viveram, aquilo que vocês experimentaram, não pode ficar com vocês, é algo que tem que, Ressoar na vida de vocês tem que alcançar outras pessoas também Deus não chamou vocês simplesmente para um final de semana emocionante Deus chamou vocês para uma nova etapa da vida e ainda que vocês nesse instante estejam cansados pela intensidade desses dias saibam é a força de Deus que vai acompanhá-los a partir de agora muito mais, acreditem nisso, acreditem que o propósito de Deus na vida de vocês foi muito mais do que restaurar apenas alguma parte da tua vida no aspecto familiar ou quem sabe na tua relação com o próprio Deus ou na forma como você vê a si mesmo. É mais do que isso, é algo que vai desembocar na sua comunidade, lá no seu grupo. Lá na sua paróquia, lá onde você é chamado a mostrar o amor de Deus. E não só dizer que Deus esteve do teu lado como testemunho, mas ajudar as pessoas também a sentir que Deus está do lado daquele que lhe dá espaço no coração para ele entrar. E Jesus hoje, ao nos ensinar a orar, vai nos apresentar uma parábola, duas figuras, são dois homens estão em oração, mas eles dialogam com Deus de formas diferentes, é o fariseu e o publicano. O fariseu é aquele que já começa na sua oração agradecendo, que é interessante, ele não pede, não é? Por que será? Será que é porque ele tem muito a agradecer e pouco a pedir? Ou será porque ele não se reconhece necessitado de Deus? E ele começa a agradecer fazendo uma lista, enumerando todas as coisas que ele faz de bom. E sendo alguém que se considera um homem de bem, ele começa agora a julgar aqueles que que ele vê como errados. Ele se vê no direito de apontar o dedo e agradecer a Deus por não ser como este, desse jeito, desta forma. É uma oração que se perde no eu. A oração deve fazer com que nós mergulhemos em Deus. E nós estamos num tempo de tanto narcisismo, em que as pessoas às vezes até mesmo usam da fé ou de frases religiosas, mas no fundo elas estão exaltando a si mesmas, até em algumas legendas né, de publicações. Talvez para alguns seja até uma motivação para colocar mais uma foto sua e lá vai um trecho bíblico acompanhando o fariseu é aquele que reza assim, colocando-se acima, é alguém que já não está mais com o olhar voltado para Deus, é alguém que ao voltar a olhar para si mesmo e parar em si, se coloca como referência, auto referencial, e já não é mais Deus a sua referência, já o publicano, que era um pecador público, alguém que errou muito na vida. Mas agora está ali também, rezando. E por mais que ele pareça distante, lá no fundo daquele templo, o coração dele está muito próximo de Deus. E de cabeça baixa ele bate no peito e ele diz com toda a sinceridade. Meu Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. É alguém que reconhece a sua pequenez e por isso se abre a grandeza de Deus. Na sociedade da época de Jesus, as pessoas viam cada uma dessas figuras da seguinte forma. O fariseu era visto como o homem de Deus, religioso, íntegro, correto cumpridor da lei o cobrador de impostos era considerado um pecador público, detestável alguém cuja companhia ninguém queria porque era uma pessoa realmente não é? intragável para o povo de Deus mas hoje no evangelho parece que essas figuras se invertem por que será que Deus ouve o publicano, o pecador, e a oração do fariseu não chega a Deus? Quem aqui então, afinal de contas, é o bom e o mal? Nós podemos nos perguntar. Nós temos essa tendência tão humana a classificar as pessoas como do lado do bem e do lado do mal, facilmente, com os nossos critérios. Mas o Evangelho não quer dizer quem é o bom e quem é o mal. Porque o fariseu fez coisas boas, porém ele se perde no momento em que ele fica se vangloriando por aquilo que ele fez e por ter cumprido a lei como se a lei fosse salvá-lo e não Deus. Não podemos agora canonizar também o comprador de impostos, porque ele errou e não há como negar isso que aconteceu. Mas algo acontece. Esse homem pede a misericórdia e uma porta se abre quando alguém realmente pede misericórdia, Senhor. É uma porta para conversão. Não quer dizer que agora está tudo resolvido. Mas esse homem começa a se abrir a justificação, não está justificando os seus erros, ele reconhece, Senhor eu sou pecador, mas ele começa a ser justificado por Deus, porque é Deus que o salva, e a partir dessa experiência de uma porta que se abre através da oração, ele pode agora dar passos para uma vida nova, para um novo começo. E é sobre isso que o Evangelho nos fala. Não é sobre quem é o bom e quem é o mal. E sim, as atitudes das pessoas diante de Deus. Mas Jesus não vai falar no final desse Evangelho que... Aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados? Será que Deus estaria do lado de quem fez o mal? Será que Deus desconsideraria o bem feito? Não é isso. Deus ele é a fonte de todo o bem. E todo o bem que você realiza é pela graça do Espírito Santo. Não é pelas suas próprias forças. Quando você começa a achar que é você que fez. Que foi você que realizou. Na verdade, você está se distanciando Daquele que te capacitou, daquele que te inspirou, daquele que te dotou, daquele que te chamou, daquele que age E é aí que está realmente o momento em que o fariseu se perde E quando nós reconhecemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós precisamos de Deus É aí que algo grandioso começa a acontecer na nossa vida e é exatamente isso que quer dizer que quem se exalta será humilhado, porque vai se deparar depois com o seu próprio limite. Agora, quem se humilha, ou seja, quem reconhece a sua pequenez, tem humildade, será elevado. Quem se coloca acima das pessoas, as olha de cima para baixo. Mas também existe um ditado que diz assim. Quanto maior o patamar, maior pode ser o tombo. Não é? Então quem está em pé, cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Porque nesta hora pode acontecer que quem se exalta, realmente se sinta humilhado. Por outro lado, quem dá um passo... Na conversão, é alguém que numa queda reconhece que precisa de Deus e por ele pode ser reerguido. E é assim que Deus exalta, Deus chama para cima, Deus chama para uma vida nova, é Deus quem realiza. Quando nós realmente permitimos com humildade que Ele faça, quantas coisas Deus realizou ao longo dessa semana, através dos nossos missionários... Quantas palavras, quantos gestos, quantos momentos de Deus, quantas orações que chegaram aos céus e também tocaram no coração das pessoas. Os missionários são instrumentos de Deus, são testemunhas. E quem é testemunha não fala de si mesmo, fala de alguém, fala de algo e eles puderam fazer essa experiência, não apenas de falar de Jesus, mas também de viver Jesus Cristo através daquela missão, com cada pessoa que encontraram, em cada lugar que foram, com cada experiência que fizeram. Meu irmão e minha irmã, você está aqui e saiba que você não é apenas um privilegiado que fez o TLC quando tantas outras pessoas gostariam de fazê-lo. Você é um escolhido amado por Deus, para levar essa mensagem a outros que também se deixam escolher. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. No reino de Deus, os escolhidos são aqueles que se deixam escolher. Porque todos são chamados, mas são poucos aqueles que fazem a escolha por Jesus e se deixam escolher por Ele dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu aceito fazer esse TLC e não para por aqui. E não vai ficar apenas como uma memória afetiva boa, que eu vou ter a vontade de fazer de novo, mas vai ser um impulsionar do Espírito Santo que vai me, me inspirar a querer também falar de Deus. Querer realizar em nome de Deus, deixar que Ele realize muitas coisas na minha família, para as pessoas que eu quero abraçar, para as pessoas para as quais eu tenho que dizer algo, para as pessoas com as quais eu quero estar, porque é assim que nós vamos comunicar a nossa esperança em Jesus Cristo. A esperança que não engana, a esperança verdadeira, não de uma ideia não de um momento, mas de uma pessoa que nos chamou, nos escolheu e nos envia. O próprio Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.